Hoje deu a louca, eu vou comprar tudo da atualização do Clash of Clans E vocês vão ver comigo o que que vai acontecer Eu sei que eu fiquei doido e eu tô milionário no Clash of Clans E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, agora eu tô emocionadão Porque eu tô milionário Sim, tô milionário, já estou milionário, né? Já tô com uma, uma boa quantia aqui em ouro, elixir e também em dark Já tô até o talo de, de recursos aí, mas nós temos muitas novidades, né? Muitas novidades aí bacana e incluindo aí um novo passe, isso mesmo a temporada de abril começou e tá linda, né, tá linda tá com esse lindo guardião aqui que com certeza eu vou querer também a gente já tem aí as recompensas, né do caminho, que é muito legal, tem muita recompensa bacana, e lá no final tem ainda o visual de herói do guardião mecânico muito top, além disso a gente tem que comprar, é claro, o bilhete dourado, né, do passe de batalha e também temos algumas belas ofertas dentro do Clash of Clans, que vai deixar a gente um pouco mais perto aí de conseguir deixar nossa vila nível 12 maximizado, quase maximizado, falta pouco, né? Falta pouco, ó. Tá bem próximo ali, a quantidade dos muros é que atrapalha bastante, né? Mas tá bem adiantada, vou falar tá bem adiantada, com certeza ajuda bastante também. Bom, a ideia aqui é comprar tudo da atualização e tentar ver o que a gente consegue fazer. Então, vamos começar, mas antes de tudo, a gente tem que vir aqui, ó, não esqueça, antes de tudo, vem aqui na engrenagem, vai em mais configurações, desce, desce, desce e coloca aqui, ó, vou até tirar pra, pra Poder colocar de novo, apoia um criador de conteúdo. Aqui você insere o código Bruno. Clash, Dá o enviar o código E você vai estar tá apoiando o canal Bruno Clash nas compras que você fizer E se você fizer compras, faz um videozinho Você comprando o passe-batalha Comprando alguma coisa aí E manda pra mim nas minhas redes sociais Manda no Instagram, bota no meu Twitter, no meu Facebook Manda pra mim, porque quem sabe Você não ganha aí um gift card Ou algum mais skin que você queira Também, né? Isso mesmo, então Fica ligado, porque vocês vão ganhar também Mas, tem que mandar os vídeos Mostrando que você apoiou, ajudou o canal Bruno Clash, beleza? Bom, vamos lá então, agora que eu já coloquei o código Tá tudo certinho, a primeira coisa que eu vou fazer a Primeira coisa é comprar o bilhete dourado 18,90 aqui pra gente, então Bora lá, vamos comprar pra poder Participar deste passe de batalha Muito top, mano Compramos, mano. O passe de batalha já foi comprado. Maravilhoso. Já estou ele Já estou elegível aí pra poder participar das recompensas do passe, né? Muito top. Tem muita coisa legal. Tem ainda as vantagens de acumular ouro, Elixir e Dark também. E com certeza vai ajudar muito, hein? Minha vila tá com muita coisa aqui por fazer também. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é comprar algumas coisas aqui na loja, hein? Ó, a gente tem aqui muitas coisas já que a gente já pode usar. Tem é, runa de elixir, tem anel, tem coisas pra caramba aqui, mas a gente vai comprar aqui também na loja isso mesmo vamos começar aqui por esta essa é promoção aqui então bora lá vamos comprar meus amigos, então partiu Comprei a primeira, já veio aí o livro Da construção, pra gente Já tá lá também, muito top Cadê o livro da construção? Tá aqui Ali o livro da construção, muito top Maravilha, compramos a primeira oferta, vamos pra Segunda, agora vem livro universal E 6 mil em ouro, então Partiu, é isso, mais uma Compra realizada, tá aqui pra gente Ó, mais seis, mano, tô milionáriozão Hein, tô milionáriozão, hein, bora mais uma Então, ainda não tem, não chegamos Nem na metade, meus amigos, vamos lá então Partiu, agora é a hora do super combo, super estátua, vai ganhar uma estátua junto, hein? Vamos botar na, na, na nossa vila também, livro da luta e também 100 mil de Dark, então partiu Compramos, mano, compramos aqui mais uma, super estátua chegou também Olha o Dark, mano, olha quanto Dark eu tenho, eu não tenho onde gastar o Dark, mano Meu Deus do céu, olha lá, já tem ali uma nova estátua zona, deixa eu ver aqui embaixo se tem alguma coisa aqui embaixo Não tem, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pôr ali em cima, aqui esse aqui a gente... Ih, vamos ter que mover depois Então, por enquanto, ela fica ali, ó Ela fica ali do lado do nosso... Muito top, hein, muito top Muito legal, compramos aí Bacana demais nossa estátua aqui, ó Ó que estátua louca, hein, top demais, hein Bom, vamos lá então Tem mais coisa pra comprar, chegamos agora Ao momento importante, hein Runa de Elixir Negro, Runa de Ouro Livro da Construção e Livro dos Heróis Olha que top Então, bora lá Meu Deus, comprando Vamos, mano, compramos E, mano, olha agora o que vai acontecer, manos É muita coisa, mano Nossa senhora Olha quanta coisa a gente conseguiu Runa pra caramba aqui, ó Runa pra caramba Tem de tudo aqui Dois livros da construção Meu Deus do céu, mano É muita coisa, hein Bora lá que não acabou Calma que não acabou, mano Vamos lá, então 500 mil de dark, mano, eu vou ficar com quase um milhão 500 mil de dark, 10 mil de ouro 2 livros da construção dois livros dos heróis um livro universal, um livro dos feitiços 3 poção do construtor E 3 poção do recurso Meu Deus do céu Agora eu vou apanhar da mulher, hein Que a mulher não nos ouça Bora então, compra Compramos, mano, vamos lá então Agora vamos ver o que acontece Nossa, 837 mil de Dark Eu tô milionário, eu tô milionário, mano Meu Deus do céu, mano Tô realmente Milionário, vou até tirar aquele Aquele print básico, né, vou tirar aquele Print básico, aí, deixa eu tirar aquela, aquele Troncão dali primeiro, agora aquele print Básico, né, já tirei o print básico aqui Com muito, muito dark Olha que top, olha quanto dark eu tenho 800k, eu não tenho onde usar, mano Meu Deus do céu, bom, tentar Passar aí pro próximo nível do CV, né, pra poder Conseguir pegar, né, aqui eu não consigo nem pegar Isso aqui, ó, vamos tirar aqui um pouquinho do, das Madeiritas que tem ali, e agora vamos começar A mexer, né, tem que mexer aqui Cara, meu Deus do céu, primeiro coisa que eu fazer, é passar meu meu guardião aqui para mais um nível, 11 milhas de de elixir, já foi. Vou usar aqui o nosso concluir agora. Do nosso livro dos heróis. Já foi, 11 mil ali. Deixa eu pegar aqui também. Recuperar aqui também. Deixa eu ver aqui. Aqui já foi. Ah, não. Tem aqui ainda. Tem aqui ainda. Deixa eu ver se tem aqui embaixo alguma coisa no nosso. Na... Nossa, tem aqui também. Meu Deus do céu. Dá pra pôr mais um nível, se pá, hein? Vamos ver. Oh, dá. Mais um nível no nosso guardião, mano. Mais um nível no. Nossa, mano. Nível 26. Vamos concluir agora, então. Partiu. Número 27 ali. nosso guardião já tá 27, mano. Meu Deus do céu. Agora é 11. É... Milhões e 400 meu Deus do céu É, eu acho que eu tenho aqui Uma runa de elixir, hein, será que eu tenho? Não tenho, não tenho, não tenho runa de elixir, não tenho Hum, que que o bojo vai vir, hein, meu Ó, tenho bastante coisa aqui pra fazer agora Com o ouro, né, com o ouro eu tenho bastante Coisa pra fazer, vamos ver aqui, acho que eu, Acho que eu já recuperei tudo, né, já Já peguei tudo, só faltou o ouro, então a gente tem Muita coisa em ouro pra fazer, ó, vamos lá Então, ah, deixa eu até correr, Ele tá aqui Ah, não deu, o ouro tá preso ainda, vamos gastar o ouro Então, agora, com, pegando As coisas mais pesadas que a gente tem aqui 12 milhões ao centro da vila Eu não vou fazer agora né, porque não dá meu, meu CV ainda não tá na hora de subir Vamos ver, 12 milhões, aí tem 10 milhões Tem 11 milhões, morteiro ou torre do mago Entre morteiro e torre do mago, eu vou na torre do mago né? Essa torre do mago aqui, muito topster Vamos botar ela também, já vamos Concluir ela agora concluir ela agora, porque ela, ela seria a maior de maior tempo, né? Então, a gente já conclui ela agora também. É, vamos ver aqui, ó, aqui o que dá pra fazer ainda. Tem 19 milhas, hein? 11 milhas é o morteiro. Tem defesa aérea, tem tesla oculta, tem canhão, torre arqueira. Deixa eu ver... Vamos de morteiro, vamos de morteiro? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos de morteiro. Morteirão aqui pra mais um nível. Beleza. Já foi ali forte, hein? Já foi ali forte, hein? Deixa eu ver. Aqui não tem mais... Ah, aqui tem... 75 cinco torres do relógio, não. Aqui não, não vale a pena, não vale a pena. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa. Muros, muros eu não quero, mano Deixa eu coletar aqui pra ver se dá pra pegar mais alguma coisa forte Vamos ver se dá pra pegar aqui hum, pera aí, opa, dá pra pôr mais um Mais uma construção, hein Antes de usar as outras coisas Tem mais um morteiro Mais um morteirão Beleza, então tem dois morteiros trabalhando Três milhas de ouro O muro o muro é, deixa eu ver, o muro é 5 milhas O muro é 5 milhas, caraca, que murão, cara, hein Deixa eu ver se a gente conseguiu resgatar tudo que tinha aqui Sobrou um pouquinho, né, sobrou um pouquinho, 3 milhões e 800 Eu acho que não tem nada de três. não, tem umas coisinhas, tem umas coisinhas Deixa eu ver, então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, esse coletor Esse coletor aqui Que é quantos dias? 5 dias, não, não vale a pena não vale a pena, hein? É que eu tenho uma runa ainda pra usar, entendeu? Esse é o meu problema. Eu tenho uma runa de ouro ali pra usar. E eu vou perder 3 milhas. Deixa eu ver o que tem aqui. São 14. Eu vou ganhar 11 milhotas. 11 milhotas. Vamos botar. Vamos botar mais um coletor de elixir aqui. Beleza. Mais um coletor de elixir. Deixa eu ver quantas a gente tem de livro de construção. Eu tenho mais 3 ainda, mano. Meu Deus do céu, mano. É isso? É isso? Uh, não, que é a melhoria da construção, é verdade Tenho mais três, mano, então O que a gente vai fazer, a gente vai con concluir esse morteiro Vamos concluir esse outro morteiro aqui Meu Deus, ainda tem mais um, quer ver? Olha quanta coisa Olha que doideira, mano, meu Deus do céu É muita coisa, deixa eu ver o que tá fazendo aqui, ó Tem aqui um... Um goblizito? Hum, aqui um goblizito Tá, aqui é ouro Ah, Dark! Aqui eu posso usar Dark, hein? Tem muita coisa de Dark para fazer aqui, hein? Possibilidades Possibilidades Aqui a gente pode ter Dark, ó Aqui eu vou fazer o seguinte vou comprar Vou usar aqui Nas minhas gemas Beleza Vou fazer no Dark Deixa eu ver Aqui não tem mais nada de beleza Tá, vamos no Dark aqui Fazer alguma coisa No Darkzão No Darkzão Tem lava, tem golem Tem corredor Hum, corredor é bom, hein Corredor é bom, hein Corredor é bom, é bom Vamos de corredor, então Nível 8 do corredor Beleza Já completo ele Belezura, belezura Agora eu já posso até pegar mais o Dark Que tem ali Não, ainda não Nossa, tem muita coisa de Dark ainda, mano Tem muita coisa de Dark ainda, mano Meu Deus do céu Caraca, mano Vamos, vamos melhorar mais Vamos melhorar mais, então Corredorzão, corredorzão 240 mil Beleza Nossa, mano Mais um, mais um, beleza Já fechei o Dark O corredor é pro máximo ali Agora vamos de Valkyrie ou Bruxa Eu vou de Bruxa Eu vou de Bruxa Porque eu gosto da Bruxa Vamos finalizar mais um? Não, eu, isso aqui eu vou... Acho que eu vou deixar pro CV quando eu fizer. Hum, deixa eu ver. Só tenho mais um. Então vou deixar pro CV. Vou deixar pro CV. Beleza, não tem problema. Tá bom. Deixa ali fazendo. Agora aqui eu tenho duas, hein? Tenho duas. Agora dá pra usar aqui... Acho que o meu... Pera aí. Vou pegar mais um aqui desse aqui. Mais um coletor de lixir. E aí agora eu pego e encho do ouro. Encho do ouro. Meto do ouro. E aí eu bo vou botar aqui mais um pra fazer uma... Um morteirão? Nossa, já tem mais um morteiro Mais um nível ainda pra fazer, meu Deus do céu Jesus Cristo, não dá, assim não dá, viu? Vamos botar mais um nível aqui, Vou botar mais um nível 11 milhas, 11 milhas Meu Deus, mais um morteiro Pra gente liberar aqui, botei Mais um, beleza, deixa eu ver o que tem mais aqui Nossa, eu tenho muita coisa, mano. meu Deus do céu Eu tenho um de terminar qualquer coisa, um de terminar Herói, só que herói eu não tenho, tá Eu tenho runa de, de negro Eu tenho runa de negro, mas não adianta, né? Aí não tem jeito, deixa eu ver, você vê Beleza, acho que é isso, hein, acho que a gente Tá fechando as contas aqui, hein, ó A gente conseguiu antecipar bastante coisa Acho que a gente pode até botar mais um Aqui do, desse coletor aqui, se pá, hein Vamos botar mais um coletor aqui de leve Só pra poder deixar tudo trabalhando E a gente usa aqui nossos construtores né, Pra poder dar aquela acelerada em tudo, hein Olha isso, mano, que doideira, mano Deixei acelerado Pra caramba, mano, é isso, mano Esta é a loucura Que eu fiz nos milhões, nos milhões Do Clash of Clans, ainda sobrou Uma runa de, de Dark, sobrou 197 mil de Dark, sobrou ainda Mais um nível de herói que eu posso Dar aquela é, melhorada sem precisar Esperar o tempo, e ainda sobrou um livro universal Ali, que eu posso finalizar qualquer coisa Inclusive o CV, que é, eu vou guardar Pra quando eu quiser fazer, eu uso ele E aí é GG, mano, muito top Ainda tá rolando a liga de guerra de clãs né? Então imagina, ainda vem os tics, não Mano, Jesus, vai ser muito top, mano Essa é a minha vila, minha vilinha Nível 12, né, tá quase indo pro nível 13, né A gente tem que trabalhar bastante nela Vamos formar muito pra poder subir a nossa vila O quanto antes, galera Então é isso, manos Muito obrigado a todo mundo que viu até aqui Quem viu e gostou, comenta aí Clash of Clans, mano, hashtag Clash of Clans Só coloca isso, hashtag Clash of Clans, mano Beleza? Então é isso, manos Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Comenta aí o que você achou da minha vila Você acha que tá, tá noob, você acha que tá muito fraca, tá muito forte Como é que você acha que tá? Então, Comenta aí que eu fico, vou dar um coraçãozinho Pra todo mundo comentar, beleza? Então é isso, manos, tamo junto, é nóis Um abraço, falou e Fui!